Matheus Miller, do canal 4 está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy, link na descrição desse vídeo. Beleza, cambada. seguinte, é, no dia 6 de julho completa 4 anos do canal, ou oh, pelo menos é o que eu vi lá no YouTube né, quando eu me inscrevi. Primeiro vídeo, eu não me lembro quando foi, mas o vídeo também foi uma merda. Não, a informação até é boa, mas assim, a qualidade estava ruim e tal. O primeiro vídeo, não tinha como fazer um vídeo bom. Uh, no primeiro ano do canal eu fiz um vídeo até atendendo a resposta de um inscrito sobre a questão de file systems, se o usuário comum deveria saber ou não. Aí eu fiz um vídeo explicando e depois eu fiz no blog um artigo onde eu fiz o benchmark de file systems. Lá envolvi, por exemplo, o FAT, o NTFS, o EXT3, o EXT4, o XFS. E tá, esse ano então eu resolvi fazer mais um. Bom, três anos depois eu resolvi fazer mais um. Só que dessa vez eu usei configuração diferente, né? Que eu tô com hardware diferente, uh, vou usar mais um terminal, essas coisas tudo, tá? Então, bom, o artigo do Benchmark vai estar aqui na descrição desse vídeo. E para esse eu usei um processador FX 8300, que é um processador que foi à frente do seu tempo. <risos> tá, tem 8 GB de RAM, memória Corsair com barramento 1.6, blá blá blá, que eu não me lembro qual o barramento exato. da tá. é DDR3, eu não pude aproveitar o máximo de DDR3 devido à limitação da própria memória. O processador e a placa mãe aguentam, né? O limite máximo de DDR3, mas eu tive que usar um nível abaixo, tá? conta exatamente a limitação da memória que não é o máximo que ela aguenta para esse teste no passado eu usei o Debian na versão 8, dessa vez eu estou usando o Debian 9 o stretch, uh, eu não usei por exemplo microcódigos do processador não usei um kernel específico para minha máquina, tá? eu usei ele cru, um kernel genérico sem micro sem nada, tá? isso faz parte do próprio teste para terminar, eu, no passado eu usei o bash, dessa vez eu estou usando o bash e o Toybox. Usei o Toybox como auxílio, galera, porque aquele bug lá do Best com o comando DU voltou a repetir, então eu resolvi usar o Toybox com o auxílio aqui, tá bom? Novamente, para esse teste eu usei um arquivo de 4.4 GB, ou seja, uma imagem ISO de DVD. E usei também, para testes de arquivos pequenos, eu usei... 1900 arquivos pequenos de tamanhos variados do barra var barra cache barra apt barra archives tá são as atualizações do Debian os arquivos compactados então estão lá e resolvi usar eles nesse teste que é um teste básico que eu fiz por exemplo de copiar o arquivo quanto tempo leva para copiar o arquivo tamanho final do arquivo e quanto tempo leva para remover então eu fiz o teste isso com arquivo grande e arquivos pequenos tá porque são é, testes interessantes e nesse teste File System eu fiz o teste com o FAT, XFAT, o NTFS, o XT2, o XT3, o XT4 e o BTFS. Aí você deve estar se perguntando, mas por que eu vou testar com o FAT? Porque galera, é o que vem em pendrive e também vem em cartões de memória e tal. Então assim, eu usei o FAT por conta disso, mesmo sabendo a limitação dele, que eu não posso copiar os arquivos. Assim, deu 4GB e ele não copia mais. Eu tive que pegar e fazer um teste com ele também, tá bom? E nesse teste eu fiz um pendrive, o pendrive não me ajudou muito Ele tem uma limitação de quanto tempo leva para copiar um arquivo Geralmente um arquivo de 4.4 gigas ele leva 16 minutos na porta USB 2.0 Então assim, tenho essa limitação também do pendrive Eu fiz o teste em um pendrive, eu quis fazer em um pendrive, tá bom? Então tá, então os resultados foram esses aqui O FAT, apesar dessa limitação de ele não copiar tudo, ele ainda levou quase 15 minutos para copiar o arquivo O XFAT levou quase 20 minutos o NTFS, que é onde eu quero chegar, que eu acho interessante. No teste antigo, ele levou mais ou menos 45 minutos a mesma imagem, 3 anos atrás. E dessa vez, ele levou menos de 15 minutos para copiar o mesmo arquivo em um pendrive diferente com limitação. Então a gente viu uma melhora no NTFS aqui. Só que ainda vale uma ressalva aqui. O NTFS do Linux não é o mesmo NTFS do Windows porque o NTFS do Windows é feito pela própria Microsoft, enquanto que o NTFS do Linux é feito por uma empresa chamada Tuxera. A Tuxera é uma empresa inclusive especializada nos sistemas de arquivos do Windows para sistemas embarcados e várias outras coisas, é interessante, Eu vou deixar o link da empresa aqui na descrição para vocês conferirem o material dela de download, de benchmark que eles têm lá, tá bom? Apesar que mesmo assim eu não duvido que o NTFS do Windows também tenha melhorado Porque uma dessas últimas atualizações que teve Que o pessoal falou é que exatamente uma das melhoras que teve foi no sistema de arquivos do Windows O xt 2 ficou um pouco abaixo do NTFS O X-T3 foi horrível na minha opinião E o X-T4 ficou acima do X-T2 e ainda perdeu para o NTFS. Tanto que repare só o tempo de remoção que o XT4 levou, sabe? Ele levou um tempo imenso, mas tem, tem explicação para isso também, tá, gente? Se vocês notarem, o NTFS levou 22 milissegundos, enquanto que o XT4 levou 5 minutos e 10, isso porque assim, o NTFS simplesmente acaba apagando o cabeçalho do arquivo, acabou, o arquivo não existe mais. E realmente é assim que acontece na hora de exclusão de arquivos, você exclui só o cabeçalho que é o primeiro bloco do arquivo, né, que lá contém as informações do tamanho dele, o formato que ele é e tal. Uma vez que você apaga esse primeiro bloco, você acaba não tendo mais acesso ao arquivo. Então ele consta como se o espaço estivesse vazio. Está lá, mas como ele está, é, é ilegível, então você pode declarar como espaço vazio. Enquanto que o XC4 ele apaga o arquivo, tá? também o cabeçalho dele, apaga os metadados do arquivo e ainda apaga o arquivo Por Porque assim, o journal no ex 4 funciona da seguinte forma, ele duplica o arquivo Né Então assim, automaticamente Ele tem que apagar um e tem que apagar o outro também Os metadados de um e os metadados do outro Então ele leva um pouco mais Tempo para conferir O tempo que leva para poder apagar um arquivo Tá bom E quem ganhou nessa Foi o BTRFS Porque é, se vocês forem ver O tempo que levou para copiar o arquivo, eu só fiz esse teste uma única vez, eu poderia ter feito umas duas ou três vezes o mesmo teste, tá? Mas não chegou um segundo a mais do que o NTFS, só que o tamanho do arquivo final ficou menor. E fora que o tempo que leva para apagar foi imbatível, ele levou dois milissegundos para poder fazer isso. Eu gostei muito do BTRFS nesse, nessa ocasião, tá? Quero fazer uma anotação aqui, galera, que eu fiz uma coisa muito errada, né? Por exemplo, nos arquivos grandes eu esqueci de ver o tamanho final do arquivo no FAT no XFAT E quanto tempo levou pra pagar <risos> Viajei nessas horas e, inclusive até mesmo no teste de arquivos pequenos eu fiz a mesma burrice Então desconsidera dessa vez, eu vacilei, tá, galera? Então vai ser dessa forma, eu não ia parar pra fazer tudo de novo Porém, no NTFS, no x XT2, 3 e 4 fez todos os testes. O NTFS também saiu bem, copiando 1900 arquivos pequenos de tamanhos variados, levou 5 segundos. O XT2 e o XT4 levaram o mesmo tempo. O t 3 levou um tempo maior, levou 22 segundos. E o imbatível nessa história, de novo, foi o BTRFS, levando 315 milissegundos. Tamanho final de arquivo quase tudo foi igual, mas quando chegou no BTRFS ele começou a dar uma doida, o Bash deu uma doida, então eu tive que usar o Toybox para me auxiliar nessas horas, tá? Também o tamanho final igual, tanto que ele deu alguns casos com o Bash, <risos> achei aquilo muito estranho. E no tempo de remoção, o x 3 foi, na minha opinião, horrível o tempo dele, o xt 4 levou, vai, uns 47 segundos, mas é aceitável, o NTFS se saiu bem nessa história, mas o imbatível foi o BTRFS levando 12 milissegundos E por que, que eu estou falando que o imbatível nessa história foi o BTRFS? Simplesmente porque eu sou fanboy do BTRFS Vocês acham que eu iria falar mal do BTRFS aqui? <risos> claro que não né Não galera, não tem nada a ver com isso Tem um artigo aqui do ForeignX que eles fizeram benchmarks também com o File systems com o XT4 o XFS e o BTRFS Nesse benchmark eles fizeram um teste com o kernel do 4.12, 4.13 e 4.14 E nenhum deles tiveram o mesmo resultado Assim, um file system se saiu melhor em um kernel, o outro se saiu melhor em outro e assim foi É natural que isso aconteça, então assim, em, pelo menos no kernel 4.9 do Debian, o BTRFS está melhor do que qualquer outro Se você for fazer o teste agora, em outra distribuição, com outro kernel, sua máquina é diferente, o resultado vai ser diferente Tá bom? Então, isso é natural. E uma outra observação que eu quero fazer é que assim, tá o NTFS foi muito bem na hora de copiar arquivo, na hora de excluir, tanto arquivos grandes quanto arquivos pequenos. Mas a desvantagem dele aqui, que ainda o comportamento dele ainda está igual ao do Windows mesmo. Na hora que eu fui formatar o pendrive, levou muito tempo para formatar. Eu poderia ter dado a opção para ele ser mais ligeiro, né? Com a opção -q, que é o quick mas eu não usei, usei a opção normal, padrão dele Levou muito tempo para poder formatar o pendrive E na hora de desmontar também Ele fica parado, congelado Aquele mesmo problema que teve quando eu fiz o primeiro benchmark né? Que ele fica lá, o pendrive piscando o tempo todo e, Inclusive até no Windows funciona assim Por isso que muita gente tem esse problema Na hora de desligar a máquina O Windows fica lá congelado Fica girando, girando e nunca terminando de desligar Exatamente por causa desse problema no file system uh uma coisa que eu deveria ter incluído nesse file system, nesse benchmark file system, é que eu deveria levar, é, marcar quanto tempo eu ia levar para formatar a mídia, né, o dispositivo de armazenamento, e o tamanho final com ele zerado, porque cada um deles apresenta um tamanho diferente. porque Existem arquivos no file system que é exclusivo dele, então ele ocupa um pouco de espaço com isso. Não incluí nesse, mas eu deveria ter incluído. Acabei não fazendo isso. E bom, finalizando aqui, tá galera? Então assim, tenho isso em mente, nesse, pelo menos nesse teste que eu fiz, o BTRFS foi o melhor. Pode ser que em kernel é diferente, distribuição é diferente, outro file system se saia melhor. E assim, futuramente eu pretendo incluir o ZFS nessa lista, tá? É, não incluir, está disponível já no repositório do Debian. Em parte, eu acharia injusto porque ele ainda está em uma versão beta, mas vale a pena testar para ver como está se comportando, como é que está a sua estabilidade. Assim como, por exemplo, eu fiz também com o Toybox, incluído lá no Benchmark, de terminais. o Toybox, ele é um terminal que está na versão beta ainda, 0.7, a última versão dele agora foi 0.7, 0.7.7. Mas vale a pena testar. Inclusive ele saiu muito bem nessa. E assim, se vocês quiserem que eu faça um mais completo, que eu pretendo fazer futuramente um que faça também incluindo compressão de arquivos. Né? que os, inclusive a padrão do BTRFS foi sem compressão e sem criptografia se eu tivesse feito com isso ia levar mais tempo, lógico, isso é natural mas bom, se vocês quiserem que eu faça um eu vou ver uh, na descrição eu preciso ver a quantidade de visualizações que vai ter esse vídeo, quantidade de likes de comentários de pessoas pedindo para eu ter que fazer um outro benchmark desse, tá? mais completo, com quanto tempo ele ia levar para formatar a mídia tamanho final dela com, sem nenhum arquivo tempo de gravação o tamanho final dos arquivos Tempo de exclusão Quanto tempo leva para fazer compressão Quanto tempo leva para fazer descompressão E por aí vai, tá bom? E bom, levo, é, inclusive Também com o ZFS nessa lista XFS eu não fiz Porque ele não está, pelo menos, no repositório do Debian Que eu não vi aqui no Stretch E bom, então, tá bom Vou finalizar aqui, momento já do canal Não se esqueça que está disponível o livro Sobre o ZFS para Linux, tá bom? Link na descrição desse vídeo que é o sistema de arquivos que tá todo mundo ansiando aí pra ver ele no Linux, né? É claro, também tem que poder, né? O sistema de arquivos mais cobiçados da história. Eu vou finalizando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar um like aí, compartilhe com os amigos, adicione a playlist de vocês. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações do canal, tá bom? E lembrando, se você quiser receber antecipadamente Uh, os vídeos, porque os vídeos ficam prontos às vezes até duas semanas antecipado. Se você quiser, tem aqui o padrinho, se, é, seja um padrinho do canal, que você vai ter direito ao acesso antecipado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e falou!